Temos uma variedade de produtos e modelos para o seu comércio ou residência. Venha nos fazer uma visita. Rua Vênus, número 11, já de revista Suzano. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Está começando mais um dessa Entrevista. Hoje recebemos aqui o escritor e roteirista Fernando Bonassi. É, a gente já se encontrou uma outra vez, né, Fernando? E a casou as agendas dele tá aqui em Suzano para participar logo mais de um projeto com o escritor Sacolinha, que vocês conhecem. Tem programa aqui também no, Des, no, no Diário de Suzano. E aí a gente agendou aí para ele estar vindo aqui no nosso programa para falar um pouco da trajetória dele, dos projetos que ele já participou. É... Bom, Fernando, agradecer a sua presença aqui no Dessa Entrevista Imagina. e pedir para você dar um, uma saudação, um oi para quem está acompanhando. Olá, moçada. É um prazer estar aqui falar de literatura cinema nessa região da Zona Leste ainda. É que é, o, é uma região do meu coração super bacana. Bom estar aqui. Só a relação aqui com a região é... Eu eu, eu sempre... Eu nasci na Zona Leste nasci na Moca, lá no comecinho da Zona Leste. Mas eu tinha uma tia que morava em Poá. Ah. E um tio, essa tia, o marido, trabalhava aqui em Suzano, na Reste, na velha Reste. Então, essa coisa dessa região, das várias estações de trem vindo do centro pra cá, fiquei me lembrando, vindo pra cá, me lembrando disso. Você vem pra cá, sim frequentemente até, né? Algumas vezes, é, tem parente. Pelo, pelo Sacolinha também, também né? Também, não, o Sacolinha tem uma história antiga tal, tem uma boa relação com a... Eu acho, assim, cara, eu acho importante, é importante o território, ficou importante, a Zona Leste é um lugar muito importante culturalmente, a gente não se dá o devido valor, sabe? Isso é parte do que a gente vai conversar hoje. Sim. Porque a coisa mais importante que aconteceu no Brasil nos últimos, sei lá, 50 anos, para mim, foi essa coisa da periferia aparecer para a cultura. Antigamente não era assim, cara. Eu tenho 60 anos e a cultura brasileira, considerada bacana, considerada correta, era é aquela. ou é aquela que se referia a um Brasil muito velho do interior, ou era totalmente urbana. Esse povo que nem nós, que mora nos Arrabaldes, que não é nem centro, nem, nem fundão, né isso é uma característica da periferia de São Paulo muito forte. E tem a ver com o território, tem a ver com a Zona Leste. A Zona Leste é muito velha, cara. Uhum. Os primeiros lugares que os portugueses passaram pisando foi por aqui. É Eles subiram do litoral e passaram por aqui, cara. É. Então é uma, uma região de muita história. Não é só feliz, mas muita história. É diferente, por exemplo, a gente vê muita coisa que acontece no Grande ABC, por exemplo, ou até mesmo na, na, na capital, e a região aqui às vezes acaba sendo é, meio que esquecida. Né? É, o Grande ABC era uma espécie de... É, bom, eu eu tenho um monte de tio metalúrgico na ABC também. É uma espécie de... A, a elite da da metal, da indústria metalúrgica brasileira estava no ABC, né, cara? Uhum. Aqui tinha indústria química, aqui era um lugar conhecido pela poluição. né? Isso foi mudando tá? e tal, ainda em frente aos seus problemas, mas... Isso foi mudando, mas é um traço desse lugar. Suzano, uhum. Poá, é uma Bacana. indústria braba aqui, aqui. Eu queria começar então com a nossa entrevista, um pouco sobre a sua trajetória no Você Escritor, uhum. tem livros publicados, é roteirista, tem projetos que a gente vai entrar neles daqui a pouco, mas eu queria te perguntar um pouco como que iniciou essa sua trajetória no audiovisual e também na escrita. Olha, começa pela literatura, porque eu queria ser escritor. Como isso não não, não não dá dinheiro, ao fim e ao cabo, né sendo muito claro, como isso não pagava minhas contas, o tipo de texto que eu fazia não era possível, enfim. Os livros não vendiam, tá? eu sempre mas isso desde o começo eu sempre me coloquei como um cara que podia escrever artigo, que podia fazer peça de teatro, que podia usar o texto para fazer cinema. Eu sempre me interessei nas várias linguagens, justamente para trabalhar o tempo todo com o que eu gosto. Então, assim se eu fosse só escritora, eu não ia nem conseguir me manter direito e não ia poder usar escrita em outras coisas. E é muito fascinante escrever para cinema também. Uhum. Literatura é uma coisa que você faz muito sozinho. Cinema você tem que se curtir com um monte de gente. Então, tira um pouco a solidão do escritor também. Bacana. E você, é, no processo da escrita de, de filme, que você é roteirista, uhum. a gente... Quando tem conhecimento, por exemplo, de, uma, de um roteiro de cinema, tem todas aquelas questões técnicas de interna, externa, uhum. é, especificações todas. É, mas quando você está escrevendo como que é o seu processo de escrita, é, é, você segue o padrão logo de início, você prefere hum, jeito olha, mais cara, solto? É, a gente só eu, eu sou profissional, então primeiro eu tenho que me aproximar do assunto. Né? E aí, diante da pessoa que está me contratando, entender que tipo de filme ela quer fazer. Uhum. Então, não tem uma fórmula nunca. O que tem é me aprofundar numa coisa e discutir com esses parceiros como é que a gente vai lidar com aquilo. O que tem de importante é que narrar com imagens é diferente de narrar com palavras. Uhum. Palavras, cara, você pode abrir um você pode encerrar um texto dizendo assim, ah, como o Vargas Llosa faz isso num livro super bonito chamado Tia Júlio e o Escrevinhador. Tem uma hora que o personagem tem tantos... Ele, ele escreve para a novela e tem uma hora que esse autor, que é um, lá é um personagem, tem tantos personagens que ele faz um terremoto e mata todo mundo. Isso na literatura é uma, é uma brincadeira quase. Eu escrevo um parágrafo, faço um terremoto e mato 4 milhões de pessoas. Mas quando eu faço isso em cinema, isso começa a ter outro problema, cara. Como é que eu mato 4 milhões de pessoas? Como é que eu faço um terremoto? É trash, é, é sério, é realista, enfim, isso tudo custa muito dinheiro. Então, assim, essas escolhas todas vão sendo feitas de acordo com o tipo de filme que você quer fazer, o tamanho da grana que você tem. Hum, então, hum. é uma coisa cercada de tecnicidades e dificuldades. Não é? eu, não, eu não diria que, que eu faço o filme que eu quero. Ninguém faz. É sempre um embate com, a real, com essa realidade que eu estou falando. É até curioso você entrar nesse assunto, porque da primeira vez que a gente se encontrou, você, eu perguntei para você... Se você escrevia aquilo que você queria, você falou que não, que você nunca escreve aquilo que você quer, né? Em cinema e televisão não é bem assim. Não, não é, não é assim. Literato, por isso que eu gosto de fazer literatura, fazer teatro, que é um espaço de maior liberdade, entende? Uhum. Assim, que ninguém. Sim. Eu posso fazer o que eu te falei. Eu posso matar milhões de personagens com uma canetada, coisa que no cinema não é bem assim. Implica em outras coisas. Né? Sim. E você, entrando também ainda na sua trajetória de, de roteirista, você trabalhou 15 anos na Globo? 15. Até fevereiro desse ano. Agora eu estou na Netflix. E você, nesses 15 anos, era a sua função era roteirista para a Globo? Não, não, de série. De série. Eu fui convidado por um sujeito chamado José Varenga Júnior, que é um grande diretor de televisão. Depois, pelo Gel, outra fiz integrante equipe do Gel Arraiz. Mas eu escrevia junto com o Marçal Aquino a gente foi contratado para fazer policiais. Então, a gente fez oito temporadas de quatro seriados diferentes, um chamado Força-Tarefa, um chamado Caçador, um, caçador. um chamado Supermax e o último Carcereiros. Uhum. Variações do, da trama policial, mas isso aí foi para o ar ao longo de dez anos, mais os cinco de preparação e tal. Aí a Globo não desistiu de fazer séries, então eu resolvi sair também. E as séries hoje ainda estão disponíveis na Globoplay, imagina? Totalmente, claro, é material da Globo, uhum. com, por certo, material que eles estão exibindo. Carcereiros ainda está em exibição, está no, nos streams, você acha tudo? Nos streams, é. O Caçador eu também pesquisei, tem, tem nos streams. E você saiu então por conta dessa. Não, eu fui saído, dessa... a gente foi demitido. Foi demitido. Né? Numa reformula... A Globo está passando há anos por uma reformulação muito Grande e recentemente desistiu de fazer séries uhum. e que a gente entregava um grupo de pessoas que fazia isso. Então a gente chegou à conclusão de que não era mais hora de estar tá lá. E hoje na Netflix é, é uma longa-metragem que eu um... tô fazendo nesse momento. Mas o, por, é, no, o, o acordo, assim, é, o contrato é de um, um filme é de por um enquanto. trabalho. De é um assim trabalho. que funciona uhum. na Netflix. Eu não sei se as pessoas são contratadas, mas de qualquer maneira, sim. É um primeiro trabalho como freelancer. E não sei se você pode falar algum detalhe o filme? É do um que filme que é. sobre milícia. É o, tudo que eu posso dizer. É um policial e é policial sobre milícia. Policial também. É. Bastante coisa policial, né? Não é aquilo que você gosta de, de escrever sobre polícia. É, é, é o que eu gosto Romance policial, que é um é. gênero literário que é... Não, e também gosto, assim, material... Pô, é impossível você fazer literatura no Brasil. Faz, fazer, fazer arte no Brasil já é quase uma coisa policial, né? Você é mal visto, <risos> né? Então, é uma coisa que sim, que, sim é, é material exclusivo, de polícia diretamente, no meu caso, que é uma coisa que acabei me especializando, um, um interesse que eu tenho, minha literatura também... Tem muito crime lá, tem discute-se muito isso lá. Acho impossível a minha geração não tratar da violência como um tema importante do seu texto. Sim. e eu, Enfim, então eu transito nessa... O, o assunto é bacana, o assunto violência... Eu tenho um repertório bacana, me sinto à vontade fazendo roteiros. Então é uma coisa que é um trabalho que você é muito entra e sai muito fácil. Uhum. É um outro tipo de desafio, mas é muito bacana. É, entre as suas obras também, você foi roteirista do filme do Lula? Lula, filho do Brasil. 2010 o filme, 2009, né? Que tá, eu escrevi acho em 2008, que... 2009. E acho, se antes... não me engano, tá disponível na Amazon hoje. Tá, deve estar. Tá. E como que foi o processo aí de, eu, de escrever? Eu assim? recebi uma, uma versão do roteiro que eu não gostei. Eu, eu parte da grana que eu, que eu ganho é, para fazer uma coisa meio fresca, chamada Script Doctoring que nada mais é que dá palpite no roteiro dos outros, receber um salário por isso, eu te apresento um documento, você me dá o teu roteiro, eu leio, falo, olha, Fernando, aqui está ruim, o personagem está fraco aqui, podia acontecer alguma coisa que falta acontecimento aqui e ali. E apresento esse diagnóstico, recebo, um, recebo uma grana. O, o Barretão, o Luiz Carlos Barreto, mandou o roteiro para mim, me pagou para eu fazer isso, eu fiz e ele me contratou, em função das críticas das, das minhas observações, ele me contratou. Mas eu acho que é um filme, não é um grande filme, não. Não, considera... não é um grande filme não é o filme tem problemas eu acho que a gente podia ter feito outra coisa a gente estava tão de certa maneira mergulhado na fascinação do personagem que eu acho que a gente deixou o filme ficar tava no um pouco alvo do mole. governo dele né tava tava tava e acho que a gente se... todo todo todo o conjunto das pessoas envolvidas no filme se deixou seduzir por isso no melhor, no melhor sentido no, no... É, um, é um filme que eu fiz com prazer eu respeito o, preside... o presidente o ex-presidente o presidente enfim não tem nada a ver com a minha escolha. Vou votar nele de novo, inclusive. <risos> o fato é que o filme não é bom. O filme não é bom. É uma história de um brasileiro muito interessante que podia ser contada de outra maneira. Na época... Hoje tem a... a, a que vão ser dois volumes, mas só saiu o primeiro ainda, uhum. né? Do biografia do Lula escrito pelo Fernando Moraes. Naquela época, como que foi o processo de pesquisa? Foi um material, se não me engano, de uma de uma biógrafa do Lula, chamada Denise Paraná. Uma biografia bacana, é, mas não, o material é bom. O material do Lula, a vida do Lula é muito boa, tem a ver com a história do Brasil. Isso é inescapável. Eu acho que nós não tivemos a altura do desafio. Eu acho que eu, nesse caso, não. Uhum. Mas na época, como que repercutiu o filme? O filme foi bem... O filme foi bem até, não foi mal não. Acho que ele chegou a fazer um milhão, um pouco mais de um milhão de espectadores. Assim. Não foi mal não. É um personagem de gama, imagina. Sim. Mesmo, er época... mesmo errando, como eu acho que eu errei, o filme ainda fez mais de um milhão Mas de espectadores. Mas em que sentido você acha que errou? O filme é careta, cara. O Brasil, não, eu, eu, é, é bacana você propor desafios nos filmes. E é uma biografia convencional. Eu acho que o Cazuza também, e não é exatamente é, é um uma narrativa ousada, mas é um filme que tem um frescor maior, que a gente pôde pensar o personagem de uma... A gente se sentiu mais livre em relação à história do personagem. É um personagem pop. Tinha que ter um rigor em relação ao Lula, que talvez a gente se sentisse mais à vontade no rigor que tinha com o Cazuza, porque a gente não inventou nada também uma pesquisa muito séria, mas eu acho que no, assim o filme está cercado de, de uma tragédia muito muito ruim que foi a, a, o, o diretor do filme durante o lançamento sofreu um acidente e ficou em coma por uhum. anos até morrer e é filho do Barretão, é o Fábio Barreto que dirigiu o filme. Então isso também é, isso não tem nada a ver com a história, mas o filme para mim eu, dá vontade de voltar para esse filme, sabe, fazê-lo de novo sabe nós dois eu acho que eu e o Fábio a gente ficou um pouco perturbado com a figura a gente não chegou num filme que podia ser diferente podia ser mais bagunçado mais ousado é, mais radical mais cruel de certa maneira uhum. eu fiquei muito estou muito assustado com o que aconteceu com o Brasil né com esse governo que aí está Sim. então eu muito acho que a gente tinha que ter feito um filme melhor para que as pessoas pudessem recorrer a esse filme mas enfim é, é, a gente está Vai... Quer chamar o intervalo já, Isabela? Aham. Uhum. Chamar o intervalinho.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 ajude e concorra. Voltamos então para o segundo bloco aqui com o editor, é, desculpa, né, escritor hum. e roteirista Fernando Bonassi. É, eu queria falar um pouco agora das suas obras literárias, o Fernando. Você publicou no ano passado. Um, um livro, o seu último livro, desculpa-se... Chama-se Degeneração. Degeneração, isso que fala um pouco de ditadura. Isso. Queria que você comentasse um é pouco... a história a, de um... é, Como que surgiu essa história. E o livro surgiu no dia em que o Jair Bolsonaro foi eleito. Eu fiquei muito assustado com aquilo e aquilo e, e o meu horror, o meu, meu espanto com o que está acontecendo com o Brasil só aumentou de lá para cá. Então, naquele dia, eu comecei a pensar numa história que refletisse o que o Brasil estava fazendo. No sentido de olhar para trás... De, de esquecer a prosperidade, a solidariedade humana, uhum. né, assim, coisas que tinham sido mal ou bem construídas, tal. É, e aí eu tinha um, eu venho de uma família conservadora, de operários metalúrgicos extremamente conservadores, que assistiu à ascensão do Lula do outro lado, do lado dos pelegos, do velho, do velho sindicato metalúrgico, tanto de São Paulo como do BC. Era uma gente muito reacionária e a gente brigou muito. Então, eu tinha essa cultura conservadora em casa que reproduzia muito da ditadura, que achava que aquilo estava correto, que tinha que prender e arrebentar e matar e tal. Era uma gente muito ruim, eu venho de uma família muito ruim, de uma cepa muito desagradável mesmo. Isso foi muito importante para a minha literatura, ter nascido entre imbecis, assim sabe? E assim, então, é, essa experiência pessoal de uma família desastrada, desagregada e ruim, somada à história do Brasil recente eu comecei a procurar uma história que pudesse dizer o que é andar para trás. Então, é a história de um homem, de um homem mais ou menos bem sucedido, tem um casamento, um apartamento num lugar aqui em São Paulo, e ele é chamado para cremar o pai, com quem ele não tem uma relação há muito tempo. E o pai dele é um ex-agente da ditadura, ele não era exatamente um agente da ditadura, o pai dele era um simpatizante que ia às sessões de espancamento na delegacia do bairro. Então alguém com quem ele não queria mais ter nada a ver acaba o corpo do o cadáver desse pai acaba caindo no colo dele ele quer cremar e se livrar desse cara o mais rápido possível e no entanto aí surgem as dificuldades tanto burocráticas como do passado dele com o pai o jogo é esse a história é essa né uhum. esse cara vai mostrar para gente que ele é mais parecido com o pai do que ele gostaria tal um pouco um pouco o que a gente tá fazendo com a gente em que os mais novos às vezes são piores que os mais velhos sabe entendi e... Você também publicou, você publica né, livros infantis, teve um chamado 310 perguntas que nunca fiz nunca ao meu, fiz avô". meu avô. Você já tinha comentado um pouco que você, a, a literatura infantil ajuda nessa questão de, de, de, de, de bom, vamos falar o linguajar de, de ganhar uma grana melhor do que escrevendo para outra. literatura outras... infantil na boa, eu faço isso com amor e faço por dinheiro também. É uma literatura que é lida. Se você escreve, produz uma coisa que cai no interesse dos professores, que consegue dialogar com os assuntos da escola, você é lido. A literatura infantil é um, é um mercado de trabalho importante para o escritor. Eu não tenho menor problema com isso. Sim. Até hoje, cara, eu pago o meu condomínio com dois livros de criança, um chamado uma carta para Deus, outro chamado declaração do moleque invocado. Declaração universal do moleque invocado. Eu pago o condomínio de uma pena, em Higienópolis com esses dois livros. Porque tratam de questões raciais, religiosas, tal. Entram num vocabulário, e num ideário da escola que os professores precisam debater em sala de aula. É, assim, o eu, que, que eu fiz? Eu fui um dia numa, numa loja de livro, comprei os 20 mais bacanas, os que vendiam mais, eu e Comecei a tentar entender o que era aquilo, enfim. Se você se prepara para uma coisa, você chega lá, caralho. Mistério. Até a próxima pergunta Conselhos sobre escrita Como que é o seu processo de produção de escrita literária uhum. E co quais conselhos você poderia dar Para quem quer escrever também Olha cara Eu acredito em, como disse o Renato Russo Disciplina é liberdade Eu sento todo dia de manhã Eu ando uma hora, sento mais ou menos Oito e meia, nove horas e fico sentado cara, Até as três da tarde Tem dia que sai Dez 10, sai 10 páginas lindas Quando eu estou escrevendo uma coisa assim de encomenda, que eu estudei bem, então eu tenho uma rotina, eu sei o que eu vou produzir naquele dia. Eu tenho as minhas tarefas. Quando eu, não tô, quando eu digamos não tenho uma encomenda, agora eu tenho, mas quando eu não tenho, quando eu estou na literatura, eu me sento, bicho, e fico lá, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer esse personagem daqui para lá. Eu quero contar essa história, essa história do pai que vai do filho que vai que cremar o pai. Eu começo onde? no dia que ele morre, na hora que ele morre, quais são os problemas desse cara para acessar esse corpo, como é que se enterra esse crema alguém? Eu fui pesquisar, uhum. sabe fiz uma puta, um puta levantamento do que acontece com o cadáver, para que isso porque eu vou narrar isso, então essa é a pesquisa e ao mesmo tempo é uma narrativa, eu fui comprar um caixão para mim, é delicioso poder fazer isso como escritor, porque são várias sensações, você fala, cara, eu vim aqui comprar um caixão, como é que é isso? Claro que você não compra para si, você compra para outra, em geral a gente vai comprar para outra pessoa. Mas assim, se dá essas experiências, e ao, porque aqui em São Paulo é um, não sei se no Brasil, mas acho que em São Paulo só, é um monopólio municipal, público, não sei se acho que é municipal, é municipal. Então é tudo muito burocrático, até para não ter corrupção, a ideia não é ruim, não, não sei se funciona, mas é uma ideia boa. E o fato é que eu passo por isso e vou sentindo coisas, cara. Você senta para comprar um caixão, eu tava lá frio. Mas tinha outros caras que tinham perdido os entes queridos, cara. sabe assim? É. Então é um astral. E aí você olha na parede e vê uma coisa linda que é assim, é proibido usar o cartão do morto para comprar o caixão. Eu morri de rir, eu <risos> sentei rir. Aí eu sinto vergonha de mim mesmo, porque, sabe assim, coisas que você fala, nossa, cada ideia, coisas que, enfim só indo lá. Então tem uma coisa que é a pesquisa, que eu acho recomendável, mas tão importante quanto isso, é a disciplina de sentar e escrever. E ler pra caramba. Uhum. Lê, mas assim, bicho, eu, eu leio 100 páginas por dia até hoje, todos os dias. Não aconteça o que acontecer. E vejo com atenção todos os dias uma longa-metragem. Ou streaming ou... Ou, ou, ou, assim, ou streamings, ou as coisas que estão disponíveis, ou o YouTube. Eu falo, como é que esse cara contou essa história? E presto atenção na maneira como ele conta aquele filme. Então, cara, eu fico me treinando o tempo todo para fazer o que eu faço. Então, uhum. é isso que eu posso dizer para as pessoas. Quanto mais ler-se, quanto mais testemunhar filmes, maior repertório você terá. Porque meu trabalho é isso. O cara da Netflix chega para mim e fala, o que é milícia? Como é que você... Amanhã eu vou ter que matar um cara, por exemplo. Eu queria matar esse cara direito. Eu não queria matar, não queria dar um tiro nele. Então eu vou essa noite pensar uma maneira de matar alguém que o meu personagem odeia muito, que seja muito cruel. Que não seja um tiro na cara. Tiro na cara eu, eu encontro em casa. Entende? Como é que eu mato alguém? Isso é, isso é repertório. Isso é ter lido 200 mil livros, isso é ter visto um monte de filme. E aí você, na hora de matar alguém, você fala, não, tiro não, você já sabe o que você não quer. Quero matar, sabe? Quero envergonhar, enfim... Você começa a buscar no teu repertório mental, na tua imaginação e no que você testemunhou, coisas que podem te servir. Certo. A gente está com o tempo contado, né, Fernando? Mas eu queria antes perguntar um pouco também de política. Você é um, é um cidadão bem vívido nesse uhum, sentido. Uhum. Você é um grande crítico do, também do, do atual governo. Eu queria que uhum. você comentasse um pouco também dessa questão do audiovisual, da literatura. Como foi nesses últimos quatro anos? Uhum. O que, que precisaria mudar? Foi muito ruim. Foi, de um modo geral, muito ruim. Há uma ideia muito imbecil no Brasil de que as coisas vão melhorar sem que as pessoas paguem impostos, sem que as pessoas cumpram com as suas obrigações. Então, assim... Este governo, Jair Bolsonaro, entrou para destruir e para não gastar. É a elite brasileira dizendo, chega, não queremos mais que os pobres prosperem. Isso para mim é claro. Então, assim, isso precisa mudar, isso, porque não, não, se, um país não vira assim. Particularmente na, no, na nossa área, a área da cultura, isso é mais danoso, porque assim a gente produz uma coisa que as pessoas não necessariamente querem ou precisam para viver muitas acham é necessário para viver, mas muita gente não. A gente faz uma coisa que tem que interessar aos outros. Isso muitas e, e assim em uma situação de desigualdade, por exemplo, em relação aos produtores americanos muito grande. A Europa tem uma série de sistema de proteção do seu cinema e dá muito dinheiro. O Jabour dizia que o Brasil tinha feito, o cinema brasileiro tinha feito mais pelo Brasil do que o Itamaraty. É verdade, cara. Quem vende o nome do Brasil são os artistas brasileiros, é a produção cultural brasileira. Uhum. E esse cidadão entrou para destruir. Mas isso, é um, isso eu acho espantoso que ele tenha, que ele tenha sido o instrumento da destruição, eu já acho espantoso. Que as pessoas ainda acreditem num né, regime de destruição desse, eu acho estupidamente espantoso. Tem que esperar isso acabar, tem que vir alguém que seja menos imbecil, que tenha um olhar para a cultura, porque esse país é um país muito pobre, muito desigual. Há muita concentração de renda. E quando isso não mudar, a gente não vai ser nada. Não é, não é, não é possível que as pessoas acreditem que um governo economizando vai, vai, vai promover prosperidade. Não! As pessoas precisam entender que elas ganham muito pouco aqui, mas pagam muito imposto, muito pouco imposto. Um cidadão alemão paga 40% do que ganha. Ele não reclama, porque se ele cair duro no chão, vem alguém e pega ele em 30 segundos. Sabe assim? Se o filho dele vai ter escola de graça, porque não tem essa palhaçada de educação privada na Alemanha. Se você, se você é um cidadão alemão, você vai ter direito à educação é, pública, em, em, se você fizer, preencher os requisitos, não, vai, não tem pai sofrendo porque filho não tem escola, entendeu? Transporte é uma merreca, mas o cara paga 40% de imposto. A elite alemã está descontente? Não está, porque funciona o país, porque é preciso distribuir renda, cara, uhum. é preciso desconcentrar. Então, temos que operar isso, isso o Brasil não vai ser nada enquanto isso não acontecer. A gente está no final. Só antes, eu queria voltar aqui que eu avancei nas perguntas. Você chegou a entrevistar o Lula de, no sim, filme? Sim, felizmente. Para preparação? Felizmente, é. sim. A gente teve uma conversa muito bacana. É um homem muito gentil. Tá? Deixou a gente muito à vontade. Foi, foi bacana. não falou gente. nada. Que, uhum. Ah, eu quero isso, quero aquilo. Ele aprovou o filme depois? Ele, ou nem teve essa conversa? Ah, eu não. Felizmente, eu nem, nem faria isso. Eu não queria passar por isso, não. Não, não. Porque a nossa ideia não é que ele fosse aprovado sem nada. É, claro, né? Não. Mas assim, eu sei que ele ele gostou tal. Eu que não gostei. <risos> tá certo. E você também ficou, de é, fez o roteiro também do filme Carandiru, né? Carandiru, a adaptação do livro do Drauzio Varela. Isso, foi, isso é marcante na vida do Brasil inteiro, o livro do Drauzio. O livro do Drauzio mostra um Brasil que a gente não conhecia. A cadeia... Acho que o cinema brasileiro tem uma qualidade que é assim, eu acho que a gente não saberia droga nenhuma de polícia se não fosse o Tropa de Elite, não saberíamos nada de cadeia se não fosse Carandiru, não saberíamos nada de favela se não fosse Cidade de Deus. Então o cinema brasileiro ainda tem a potência de colocar para a sociedade brasileira, não uma discussão que ela desconheça, ela conhece, mas ver, esse, vira, a coisa vira assunto, o cinema tem esse potencial. Com a questão racial, sexual, com a violência, tem A gente faz muito bem esse serviço Os melhores filhos brasileiros, brasileiros tratam disso Bacana Bom, Fernando, a gente chegou ao fim da, da nossa entrevista Agradecer a sua audiência, é verdade, a, a sua participação aqui no nosso programa é, Sei que o tempo é corrido, é contado Não, tá Mas bem. agradecer aí por ter disponibilizado tá um bem. tempo E de, pedir para você dar uma saudação final Prazer estar tá aqui, boa sorte pra gente Leiam, votem direito, pelo amor de Deus a gente só teve uma pergunta aqui, ó. Texto jornalístico e literário, quais as diferenças? Puxa vida. Não saberia dizer quando bem escrito. Tem tanto daí eu ia falar, não sei. O Truman Capote é meu escritor preferido. Uhum. É um cara que produziu o, jornal, o novo jornalismo, né? Sim. Então, não saberia dizer que diferença tem quando bem feito. Certo. Bacana. Bom, agradecer então a audiência de todo mundo que acompanhou a gente. Fernando Bonassi agora vai participar de um projeto com o escritor Sacolinha. É, vai estar tá nas mídias dele, acredito, sim, né? Sim. Vocês podem acompanhar então seguindo aí o Sacolinha nas redes sociais, seguindo o DS também nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.